Está aqui na Rádio da Universidade tratando das questões da extensão também, que é o programa de rádio Estação Cidadania, com a nossa convidada Patrícia Xavier, que é coordenadora do Estação Cidadania, além de programa aqui na rádio, ele também é uma ação de extensão aqui da nossa universidade. O programa semanal tem duração de 15 a 20 minutos e trata temas relacionados a direitos humanos e cidadania. O programa é produzido pelo Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão em parceria com a rádio e traz reflexões sobre os assuntos a partir das conexões realizadas com os eixos temáticos abordados pelas ações de extensão realizadas pelo DEDES. Patrícia, muito boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Extensão em Foco. Queria que uh, o programa já tem aí um ano e meio já de, de realização aqui na, na rádio, eu queria que passasse inicialmente um histórico do projeto para gente, como é, que ele, como é que surgiu a ideia de, de, de divulgar as ações de extensão da universidade a partir aqui do espaço da rádio. Uhum. O, bem, o Estação Cidadania, ele é um projeto que nasceu das, das discussões que nós fazíamos no, no DEDES, né? sobre a necessidade de sistematizar as nossas ações de extensão, de conhecer mais as ações de extensão desenvolvidas no âmbito da universidade, porque uma das características do DEDES, que a gente sempre gosta de fortalecer e, e, e para nós é bastante cara, é a nossa capacidade de articulação, né, de diálogo, tanto na instância interna quanto na externa. Então, a gente queria valorizar isso, assim, conhecer Uh, divulgar as nossas ações, divulgar as ações de extensão da universidade e conhecer, porque, na verdade, é um universo de mais de 1.400 ações de extensão. Uh, e nós queríamos justamente fazer esse essa articulação, esse, essa reflexão sobre o que, que são essas ações, e principalmente as voltadas à, à educação, à educação na diversidade, à cidadania, à justiça social e desenvolvimento, que são os nossos nossos eixos, né, de trabalho lá no departamento. E como é que é o processo de produção do programa, a escolha da pauta dos entrevistados? Porque realmente assim, o, a, as ações de extensão da UFRGS são extremamente numerosas, né? Uhum. Falassem mais de 1.400. Então, como é que se faz essa seleção das ações que são trazidas no Estação Cidadania? Sim, a gente vai, a gente faz uma pesquisa, né, no próprio sistema de extensão, participamos dos eventos de extensão também, seminários, congressos, diálogos, mas o próprio sistema de extensão ele nos fornece algumas informações, algumas dicas, né? se nós fizermos uma pesquisa pelo, pela temática da extensão. Então, a gente vai lá, educação, cidadania, aí nós vamos uh, identificamos algumas ações, aí vamos ver quem é que coordena, né? quais são as articulações, se tem contato com outros, uh, com mais de uma unidade... Então, a gente faz uma investigação em torno do próprio sistema de extensão e na própria rede né, do DEDES também, que está sempre em diálogo com, com os extensionistas da URGS. E, sendo a extensão um braço muito importante do trabalho da universidade junto à comunidade, né, e sendo a URGS conhecida por ter uma extensão muito atuante e muito numerosa, como a gente já falou aqui, Uh, é importante também que o próprio extensionista tenha um espaço também de, de, de mostrar o seu trabalho para o público universitário através dos meios da URGS também, Sim, né, Sim, muito importante. É muito importante que o extensionista possa... Porque é sempre uma... É, por mais que a gente... Uh tenha a condição de pesquisar, de conhecer, de participar, é sempre uma surpresa quando a gente está nesses congressos, nesses encontros de extensionistas, a gente acaba sempre conhecendo. Ah, mas eu não sabia que, que o professor fulano faz esse trabalho, pô, dialoga com o outro. E a, a gente, até pelo universo, né, o tamanho da, da, da, da universidade, a diversidade de ações de extensão, a gente acaba não se conhecendo mesmo e sabendo que daqui a pouco uma ação pode estar em diálogo com outra, pode estar complementando, se articulando, se associando, né fazendo alguma parceria e fortalecendo o trabalho, né? tornando mais potente o trabalho feito. E isso uh, a gente acaba se surpreendendo, na verdade. Né? Por mais que a gente conheça e tente se informar e está sempre né, uh, discutindo extensão, é sempre uma surpresa conhecer novos projetos e ver que eles têm muita relação com o que a gente faz e que pode daqui a pouco a gente pode estar tá facilitando uma articulação entre um e o outro. É muito rica a, a extensão feita da, na universidade. Além disso, é muito rica a potência Uh, desse diálogo da universidade com a sociedade, com as comunidades. As comunidades precisam também dessa voz e dessa dessa articulação. Né? E essa ligação uh, dos extensionistas com a comunidade e dos extensionistas com o programa Estação Cidadania, ela também se reflete muito no trabalho que é, é desenvolvido pelo DEDS, que né? é um trabalho diretamente ligado sim, à comunidade sim, também. Sim, né? é fundamental. O, o trabalho do DEDS, uh, ele não teria sentido se não tivesse esse impacto com a comunidade. Para nós... Uh, Primeira coisa, a gente tem a consciência de que a gente não trabalha sozinho, TEDS né? não cria, uh, a gente até pode ter uma ideia, olha, a gente poderia trabalhar a uh, educação das relações étnico-raciais uh, a partir de uma perspectiva X, ok, podemos mas a gente não vai fazer isso sozinho, a gente vai chamar educadores, a gente vai chamar uh, professores de escolas, de rede municipal, de rede estadual, a gente vai chamar membros da comunidade para construir isso com a gente. Isso é o fundamental, é para nós isso é a extensão, né? é, é estar em diálogo com todas as instâncias envolvidas naquele tema. E em que medida a Estação Cidadania qualificou essa relação do Dedes com os extensionistas e com a comunidade, na tua opinião? fortalecendo a articulação e dando voz para a comunidade. A gente já fez programas de rádio, uh, por exemplo, sobre hortas comunitárias, em que um programa a gente fez com os próprios articuladores, professores da URGS, pesquisadores que trabalham a extensão em hortas comunitárias, e em outros programas a gente chamou os próprios integrantes da comunidade envolvida na construção da horta comunitária, que desenvolvem a horta comunitária, que levam a horta comunitária no dia a dia, para que eles falassem da experiência deles, né? Como é que é essa vivência na horta, na comunidade e sua relação com a universidade. Para nós isso é fundamental, tem que dar voz a, a quem de fato tá uh, nos ajudando a construir a extensão, né? Eles não são objetos da nossa pesquisa, do nosso estudo, eles são sujeitos, eles são os protagonistas, né? Então é... A comunidade faz parte também da, da, da, da própria construção do programa e, e como entrevistados também, né? Sim. A experiência da comunidade, a vivência da comunidade para nós é muito importante. É ela que, que dá a legitimidade ao que a gente está fazendo. Eu tenho certeza que como coordenadora do projeto e, e enfim, programadora das questões uh, semanais da Estação cidadania, tu deve, todos os programas são, de certa forma, especiais, né? Porque, enfim, a minha curta experiência aqui na educação em foco é, é, já, já é assim uhum. também. Uh, mas tem algum nesse período de quase dois anos aí que tu considera uh, marcante, mais marcante... Né? do edição do Estação Cidadania? Ah, tem vários, né? Uh, eu destacaria um que nós fizemos com o Gilmar Gomes, que é coordenador do, do projeto de incubadoras tecnológicas aqui, que trabalha com a economia solidária. um programa muito bacana, em que ele trouxe... A gente só enxerga a economia solidária na, na, no entreposto ali, né, de... de, de, de, de de vendas ali de produtos dos, dos pequenos agricultores, dos artesãos, mas tem todo um fundamento em torno da economia solidária, né? Que é uma, uma, uma busca contra-hegemônica, né? Esse modelo aí que tá, tá falido, né? Que tá falido para nós enquanto seres humanos. Esse foi um programa muito especial. Outro, uh, recentemente, que a gente fez foi sobre o programa de atendimento psicológico aos usuários de droga com a professora Sandra Torresian, maravilhoso o programa, maravilhosas ideias dela em, em torno da questão da droga, né, em torno da questão do que seria esse atendimento. Então, assim, a gente, e, e não só, assim, a, o trabalho desenvolvido, né, por, pelo projeto, as concepções da professora, mas das possibilidades que um, que um projeto desse suscita, né. Um tratamento de usuário de drogas não é só aquela coisa, ah, vai lá o psicólogo e trata. Não, ele pode envolver educação, ele pode envolver questões de lazer, pode envolver questões de cidadania, né? Questões sociais, bem-estar. Então, cada projeto, ele te dá né, insights para outras coisas que a universidade pode e deve estar envolvida, porque é o papel social da universidade, né? Então, é para nós cada programa assim é muito muito caro, muito rico, muito potente para gerar e pensar outras outras possibilidades de de universidade. as relações de extensão a gente olha de perto e a gente sente uma, uma esperança de que as coisas podem realmente melhorar, uhum. mas a gente está vivendo um momento uh, político social muito conturbado no país, muito difícil. Eu queria saber a tua opinião, enquanto uh, servidora que atua no DEDS e na, na ProRest, uh, que, se as medidas recentes tomadas aí pelo governo, o novo governo, aí que, que assumiu agora no final de agosto, uh, que tipo de impacto essas medidas, enfim, de corte de, de, de investimentos em educação, em outras uhum. áreas, tu acha que poderiam impactar nessas ações de extensão e na vida dessas comunidades em que, em que tu já trabalhaste aí, atuando pelo DEDS e no Estação Cidadania? Eu, uh, eu gostei muito da tua expressão, a primeira é fundamental, é corte em investimento, né? a, a mídia gosta muito de usar, a mídia comum gosta muito de usar a expressão uh, corte de gasto, educação não é gasto, saúde não é gasto, é investimento. Então, Precisa vão ter uma termo austeridade para minimizar um pouco esse impacto. Né? Né? Então, fantástico, assim é, é isso, é corte no investimento. E isso, óbvio, vai ter impacto na sociedade, tem impacto na própria universidade, vai ter impacto nas nossas ações. Uh, nós temos uma tendência, por, todas, por tudo que está sendo noticiado, por tudo que a gente pode ver, que achar que vai ser uma coisa negativa, e acredito, sim, quando a gente passa mais trabalho, a gente está... Né? Por outro lado, eu acho que vai nos fazer resistir, né? vai, ter que, vai, vai nos fazer pensar em novas formas de resistir nós vamos ter que repensar também a educação, né? a gente vai ter que repensar o papel da universidade, né? uh, enquanto um foco de uh, produção de conhecimento, pensa, uh, produção de pensamento crítico e um foco de resistência. Né? Então, acho que a gente tem que estar tá ainda mais conectado com essas comunidades para uh, fortalecer essas comunidades, dar condições de que elas possam também resistir. Né? que a sociedade como um todo possa resistir, possa ter uh, entendimento do que está que acontecendo e não aceitar tudo, né? Como sim, são tempos austeros que vem por aí, mas a gente tem que criar condições. Tempos austeros nos levam a criar coisas novas Históricos também, entre aspas, né? né? É, vai ter que nos levar a criar condições novas, novas tecnologias, tecnologias sociais, né? novas formas de, de repensar também as nossas relações humanas, econômicas. Né? Quem sabe um consumo mais consciente Uma educação mais uh, Sabe é o lado potente, bom também, né? né? Tudo tem seu lado bom e, tem seu lado Então bom. é das primeiras pessoas que eu vejo Que, que coloca <risos> com um ar leve Um pouquinho mais uh, otimista Sim, nesse aspecto não, né? Geralmente, Tem que ser, né? Tem que ser, tem que ser. Um uh, A Estação Cidadania já participou de uh, diversos eventos De extensão, né? Inclusive no último Seu Lá em Camboriú Como é que é essa essa experiência aí de, de mostrar esse trabalho Também para outros uh, locais do país Da região, uh -huh. enfim é, o Estação, depois que ele é feito, que ele é produzido, que vai ao ar na rádio, a gente também coloca e tenta divulgar ele através da, do YouTube, né? da, da, da rede social, uh, para justamente ele ter esse outro alcance. Né? Para nós participar de congressos, de, de encontros de extensão, é importante, porque a gente pensa também no, na formação do estudante. Né, o estudante de jornalismo, no nosso caso, né, o estudante que vai estar diretamente trabalhando com a gente A gente acredita que uh, é importante para ele fazer essa apresentação do trabalho Fazer essa reflexão, né? a apresentação num congresso faz com que nós todos né, ah, O que, é que a gente vai apresentar? O aspecto técnico do programa, o aspecto do, do impacto social do programa né? Então, tem, tem uma, uma reflexão, a gente já fez uh, apresentações no salão de extensão em que era o aspecto técnico, né? o impacto no, na formação do estudante de jornalismo fazer um programa de rádio. Uh, em outro congresso, em outro encontro de extensão, a gente pensou na questão do impacto social mesmo de um programa desses, né? da construção de um programa em que tu traz uma comunidade, né? não fica só voltado, para a produção interna, para a produção do conhecimento uh, de maneira estéreo, né? Então, para nós é importante fazer, fazer essa reflexão e compartilhar ela com outros, outros produtores de programa de rádio, outras experiências de extensão. Né? E é sempre rico, assim, a gente está em, em outros espaços compartilhando e trocando ideias. Né? E o que esperar para o futuro do programa? Está fechando um ano e meio já, o que, que, que, que vocês têm em mente aí para os próximos períodos aí Estação da Estação Cidadania? É, a gente tem pensado nisso, agora a, a ação foi pensada para 2015, 2016, está na hora de pensar a, o reoferecimento né dessa ação de extensão justamente pensando esse quadro nacional né de possíveis dificuldades a gente pensa se não se não está na hora de dar mais voz às comunidades aos movimentos sociais né tem toda uma movimentação que eu acho muito rica que tem acontecido que é a dos estudantes uh, do ensino médio né dos nossos próprios estudantes aqui da, na URGS também, então talvez uh, enviesar mais a questão da, da articulação da universidade com a sociedade no, no, no sentido de potencializar esses agentes da educação, né, os estudantes, os protagonistas desse, dessa transformação social que a gente quer. aí, É uma possibilidade, né? Então a gente, mas a gente ainda está discutindo, tem muita ação de extensão também na universidade e muitas possibilidades também. né? uma coisa é essa assim é dar mais voz às comunidades e talvez a, a, a essas a esses movimentos sociais que estão estão precisando aí serem fortalecidos também. Muito bem. Patrícia Xavier, coordenadora do projeto de extensão e programa aqui na Rádio da Universidade, Estação Cidadania, toda quinta-feira, uma da tarde. Isso, é, Patrícia. Isso. Uh, muito obrigado pela participação de Extensão em Foco. Parabéns pelo trabalho e fico muito feliz como jornalista, produtor cultural da, da Pró-Reitoria de Extensão, em ver, uh, em ver o trabalho da, da, da Extensão da Universidade, ocupando o espaço da rádio e sendo mostrado para a comunidade nas diversas mídias aí da Universidade. Parabéns pelo trabalho, Patrícia. Obrigado, obrigado, Vicente. Obrigado, Estação em Foco. Vamos agora às notícias da extensão. Acontece até dezembro a edição de 2016 da mostra do Departamento de Artes Dramáticas. O evento funciona como uma vitrine de toda a produção realizada neste ano pelos alunos do DAD. A programação conta com nove espetáculos seis pesquisas em artes cênicas e um desfile de figurinos. As atividades têm entrada franca e acontecem em diversos espaços da universidade. Hoje, às oito da noite, será exibida a peça As Criadas, na sala Corpo Santo. A trama, baseada no trabalho de Jean Genet, conta a história de duas criadas que têm uma relação incomum com sua patroa. Interessados podem consultar a programação completa da Mostra DAD no site da Pró-Reitoria de Extensão, em www.urgs.br/proreste. O saguão da Reitoria da URGS recebe até o dia 2 de dezembro a exposição Um Olhar sobre a Cidade. A Mostra Fotográfica é fruto do trabalho de Álvaro Merlo, que além de artista, é professor titular da Faculdade de Medicina da URGS. As obras retratam o cotidiano de grandes metrópoles e as expressões individuais de seus habitantes e visitantes. As pessoas são retratadas em situações dramáticas, instantes felizes ou em gestos do dia a dia que se repetem. A exposição pode ser visitada entre as 8 da manhã e as 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, na Avenida Paulo Gama 110.